Bom, então a primeira pergunta, que deve ser a que estás mais habituado assim a responder, é mais óbvia, é como é que chegaste à história, esta história, como é que chegou a ti esta história da Matilde Mourilho? Uh, ou seja, mais ou menos foi há uns anos atrás, acho que foi há quase há 10 anos, eu vi um artigo no público que falava sobre campos de concentração que tinham existido em Castuera. Castuera uma, uma vila, na região da Extremadura, ali ao pé de Mérida, um, e fiquei muito impressionado com, com, com aquele artigo, com esta ideia de que havia campos de concentração, e neste artigo houve também uh, um conjunto de relatos uh, de pessoas que eram descendentes de, de, de dissidentes e de pessoas que tinham sido perseguidas pelo, pelo regime, e eles tinha uma prática que, pronto, que é relativamente conhecida de, mais em Espanha, ao contrário da questão dos campos de concentração, que eram os passeios. Basicamente que, portanto, ou falangistas, ou guardas, uh, quer dizer, do regime franquista, embora sejam todos os costume franquistas, mas a falange era separada, um, Iam à casa das pessoas e diziam: Vamos dar um passeio. Isso era, no fundo, um código para dizer: Se executarmos, não te quero executar aqui. E, e eu, o caso da Matilde e de Sánchez foi um que me impressionou muito, porque um, ela, quando os guardas foram à casa dela, ela pediu para dar de, de amamentar. Era, era, era simplesmente assim o relato. Tipo, a dar e os guardas acederam -me. e eu achei isto um pouco interessante e depois fui, fui pesquisar mais na altura sobre o filme porque depreendi, para eles aceitarem, eles de alguma forma teriam que conhecer uh, prosumir, o, o que era verdade, uh, depois eu, eu confirmei um, o que torna as coisas um bocadinho mais complexas, ou seja, porque uma das questões em Espanha um, ao contrário do que se calhar é o retrato de, de muitos filmes de, de guerra, seja de espanhóis, seja se calhar no contexto da guerra da Segunda Guerra Mundial, ou da Primeira, ou, ou de outras guerras, é sempre um confronto entre bons e maus, um, as coisas são um pouco mais uh, bidimensionais, mas isto é que acrescenta uma, uma, uma nova dimensão, que é, um, para se calhar a, a estas pessoas, apesar de nós agora os consideramos no, no, do lado errado da história, não é? Apesar de em Espanha as coisas terem sido, terem sido muito complicadas. Eram também pessoas que estavam a cumprir um, ordens um, e, e se calhar bem, não, não sei. Não sei porque é que estavam a cumprir aquelas ordens. De facto o que me impressionou mais foi de facto a forma como Uh, a Matilde, no caso, os interpelou, quer pensar o que é que aquela mulher estaria a pensar naquele momento em que já se sabia que injustamente condenada à morte. Uh, e a minha interpretação, e eu acho tanto o relato, como, sobretudo, talvez o filme, uh, que é uma interpretação cinematográfica deste, deste relato. É, eu acho que, face à tirania, face ao horror, ela responde com o amor, com a dignidade humana e com um profundo sentido de, de, de resistência. Um, esta é a minha interpretação, e, e foi segundo esta interpretação que eu quis de facto fazer este filme. Sim, ou seja, hum, eu ia -te perguntar um bocadinho qual era o universal que tinha visto nesta história, porque não, é, não são todas as uhum. histórias que nos interessam que nos fazem querer fazer um filme, não é? Verdade. E, e portanto, queria saber também, e te perguntar um bocadinho sobre esse processo e qual era o que é que tinha sido, qual é que tinha sido esse universal uhum. que tinhas encontrado aí e já foste respondendo, não é? Se quiseres, eu posso te acrescentar uma, uma questão: que era na altura quando eu. É porque eu. Lá está, foi mais ou menos há 10 anos, e eu sei que foi há 10 anos porque era quando eu estava a acabar. Uh, o meu mestrado em, em cinema, em que fazer uma tese de mestrado, que era um filme. E inicialmente era um projeto que, bem, que enfim, que era o Noite Perpétua, mas que, que é, era mais ou menos o, o, o Noite Perpétua, e eu na altura tentei fazer, e... ou tentei começar a produzi-lo, mas logo compreendi que não... Tinha experiência, não tinha dinheiro e era tudo muito mais complicado do que eu pensava. Depois acabei por fazer uma outra curta-metragem, que foi um Pepe Monático, que foi a minha primeira curta-metragem, a minha curta-metragem de E eu, na altura, queria trabalhar questões que se relacionassem um, com a vida, com a morte. Porquê viver? Porquê e por quem é que valeria a pena morrer? Uh, mas sobretudo era, era, era uma questão muito mais simples e se calhar profunda para alguns ao mesmo tempo, que é porquê é viver. Uh, e interessava muito esta ideia de alguém que tinha sido condenado à morte, ou seja, alguém que estivesse na iminência da morte. Que se, Pode ser através de uma doença, não é? Um, e como é que, se calhar, em retrospectiva, ali com a sua própria vida, a finitude da sua existência. Um, e, e, de facto, estava ativamente à procura de histórias destas, e, se calhar, por isso, na altura, é que eu notei este relato, e este relato impressionou-me e uh, eu quis então seguir estas minhas intenções por aqui, para esta história. E depois, ao mesmo tempo, compreendi que num relato tão simples se condensava tanta coisa, se condensava uma história da ma na macro escala, uma história coletiva. Uh, na altura, ainda não suspeitava que passado 10 anos, o, o terceiro partido em Portugal seria um partido de inclinações neofascistas, no mínimo, e que, e que a Europa está como está, e que uh, um pouco tudo isto, ou seja, há um conjunto de implicações que é impossível de, de prever, mesmo em 2016, quando, quando, quando me candidatei, ou seja, em 2016, confesso que o que me interessava mais era contar esta história de um ponto de vista existencial e também por... Uh, interessava muito contar a perspectiva feminina. Um, que eu não tinha visto ainda tão presente, ou seja, tão, não, não posso dizer que é um filme feminista, mas é um filme do olhar feminino sobre estes acontecimentos. Um, e, e isso motivava-me, uh, porque sei que, obviamente, foram, na parte de, dos casos, as mulheres ficaram a cuidar conta das casas, das famílias, um, e a resistência teve uh, no signo feminino. Um, claro que não é uma questão de género, não é? Todo, todos os géneros participaram para o bem ou para o mal, mas esta parte da. esta dimensão da resistência de facto foi a perspectiva feminina. Uma coisa interessante que disseste há pouco, e que eu penso muitas vezes é... e que também é um detalhe que eu acho muito delicado no filme, que é o facto precisamente dos guardas a conhecerem, não é? E a reflexão que estavas a fazer a partir disso, também, penso muitas vezes, não é, que... Talhar ainda faz as coisas mais horríveis, eu penso muito no, no caso de, do nazismo, da segunda guerra mundial. Fazendo, quer dizer, não é pensar que todos os nazis eram pessoas monstruosas, horríveis, é pensar que era... Que eram calhar, mas, talvez, o, não? O teu pai, o teu vizinho, eram pessoas é como precisamente é. é precisamente isso, e é precisamente isso que, que é me bizarro. interessa. E é precisamente, ou seja, eu acho que essa é uma das muitas possibilidades do cinema e da expressão artística em geral, é abrir esse diálogo. Uh, e esse diálogo eu acho que é cada vez mais fundamental, porque apesar de nós interagirmos porventura muito mais, ou que alguma vez interagimos no futuro, no sentido em que uh, as interações e a comunicação são fragmentadas por muitos dispositivos, não é, não é, só, é só conversão uma a um um estás... Alguns outro no sítio do país, eu estou aqui, nós estamos a interagir de uma forma pronto mais ou menos normal. Apesar <risos> de muito moderna, não é? Mas há 10 mil, há uma parafernália de, de, de formas com que nós podemos comunicar e expressar-nos. Mas o diálogo, ou seja, no sentido da alteridade, de tentar compreender o outro, de escutar o outro, o outro verdadeiramente, eu acho que essa é cada vez mais raro e, e difícil. Até porque, pronto, acho que a conversa não, não, relativamente ao filme não deve ir muito para aí, mas nas redes e na forma como a gente comunica nas redes sociais, estamos cada vez mais em, em aquilo que se chama feedback loops, não é ou seja, de, são, a gente ouve cada vez mais, os algoritmos estão programados, estão desenhados para a gente ouvir cada vez mais as opiniões que gosta e, do ponto de vista bolhas, comercial, não, não é? é interessante ouvires opiniões que te confrontam. E quando há confronto as coisas se extremam uh, e de novo não há diálogo, há uma pobreza de discurso de todos os lados, seja a esquerda, a direita, do Sporting ou do Benfica, não interessa. Uh, e, e de facto interessa muito o cinema como um, um veículo para poder uh, pelo menos Promover e convidar para um espaço onde, onde esse diálogo pode ser possível. Um, mas agora acaba às pessoas, ou seja. Cada um, claro. Acaba as pessoas a querer entrar nesse espaço não é? e, e, e sentirem-se disponíveis. Acho que sobretudo sentirem-se disponíveis. Sim. Um, outra curiosidade que eu tenho é como é que fizeste essa investigação depois uh, por ti mesmo, ou seja, viste essa, leste esse artigo e viste lá uhum. essa história que te chamou a atenção particularmente depois? Ok, uh, existe uma associação que chama-se Associação pela Recuperação da Memória Histórica da Extremadura eles foram muito úteis, uh, portanto eles estavam citados no, no artigo um, o trabalho que estava a ser feito era interdisciplinar. Eles convocavam várias, várias disciplinas, antropólogos, historiadores e não assim que eles têm feito este, este, este trabalho, é interdisciplinar. E através deles facilitou-me muito o caminho de não só tipo, chegar até pessoas, como também ou seja, fizeram, fizeram um bocadinho a pepinha, não é? No sentido em que deram umas recomendações certas. Um, porque, de facto, eles são um bastião acho, muito importante da recuperação da memória histórica. Que em Espanha é um tema complicado, ainda hoje em dia. Um, e há 10 anos, as coisas... ainda agora, recentemente, falei com, falei com um dos diretores desta associação. Passados 10 anos, as coisas não estão melhores. No fim do dia... Claro, estas dimensões históricas, políticas, sociais, interessam-me. Mas o que eu queria fazer, no fundo, era, era, era um filme sobre... face ao horror, que resposta? A resposta, eu acho, que é o amor e a história sobre o amor que uma mãe tem pela sua filha, pelas suas filhas, pela sua família. No fim do dia, tipo, é só isso que fica. Sim, sim, sem dúvida. Sim. Um, olha, e decidiste trabalhar com não atores, é verdade? Havia duas ou três dimensões que eu queria assegurar uh, e que me levaram a optar por não atores. Assim, a cabeça, a primeira coisa é que uh, eu queria que fosse uma mãe e uma bebê real. Porquê? Porque fingi. Eu, eu, ou seja, eu queria filmar desta forma, de longas sequências, uh, porque, para mim, para contar a história como eu queria, o tempo. Era uma ferramenta absolutamente fundamental e só a própria experiência do tempo é que poderia dar este ritmo e este tom ao filme. Que, presumo eu, pelo menos é assim que eu sinto, ou se estilo entre uma certa tensão e um esvaziamento da tensão que se calhar que ainda cria mais tensão. <risos> um... E, e, portanto, tinha que arranjar mesmo uma bebê que estivesse portanto, na cena que era mais importante, a amamentar, não é? Porque é indirigível uma criança de três ou quatro meses, não é? <risos> uh, e, e eu já sabia, pela forma como eu projetava que iria ser o filme, logo assim conseguimos financiar, que iria ser um filme que, ter, que iria ser complicado do ponto de vista técnico, da sua execução. Um, e, e felizmente consegui-me fazer como eu queria fazer. Ou seja, o filme que eu imaginei foi exatamente o filme que eu consegui fazer. Um, e é um filme completamente muito complicado. Uma, ou seja, pronto, a, a nível da mise en scène, dos movimentos, de tempo, etc. Um, por outro lado, se eu, eu queria qualquer coisa que fosse contra esta, esta esta ideia de uma grande preparação, de um grande rigor, uh, e nada melhor do que trabalhar com não atores, porque e sobretudo não atores, ou, ou seja, atores são pessoas que. Eles são atores, não é? São pessoas é que não têm uma experiência profissional em cinema. Esse era o meu requisito. Porque são imprevistos. São e imprevisíveis. Porque eu posso lhes dizer uma coisa e eles vão fazer outra. E se calhar a outra é mais interessante. E porque, em última análise, eu queria continuar a trabalhar sobre uma metodologia que eu tenho vindo a desenvolver nas minhas últimas curtas-metragens e que quero dar seguimento, que é inspirada num um ensinador que eu gosto muito, um ensinador brasileiro que se chama-se Augusto Boal, e que ele inventou uma metodologia que se chama-se O Teatro do Oprimido. E eu, um pouco inspirado pelo Augusto, um pouco não, muito, tenho vindo a desenvolver uma metodologia própria que se assemelha muito... Há deles passos, outras coisas que eu tenho só desenvolvido e que passa por um processo de casting muito longo, em que essencialmente, eu, eu cruzo-me com pessoas, eu conheço pessoas, um, eu começo-me a relacionar com elas e depois de eventualmente escolher uh, essas pessoas e as pessoas também se escolherem trabalhar comigo, <risos> tem que ser assim uma relação quase de paixão um, e correspondida. No caso, um, temos um longo processo de ensaios, neste filme foram uma relagem de 5 dias, foi quase um mês e meio de ensaios, um, em que é um processo tanto de eu chegar a eles, e tentar chegar, estávamos há pouco a falar da autoridade e de chegar ao outro, de eu tentar chegar ao outro, de eu tentar compreender ele no território deles, na linguagem, na expressão deles. E ao mesmo tempo convidar as pessoas a fazer esse percurso até mim. E o que eu posso trazer, pronto, este conjunto um de ideias, desta metodologia, há uma certa ideia do que é, que é aquela, de uma personagem que eu escrevi, ou seja, eu nunca mostrei um, um leão a, nenhum do, a nenhuma das pessoas que que eu trabalhei com atores, porque um, isso não, não, não faz sentido, ou seja, a vida, as emoções não, não, não têm guião e uma emoção ser verdadeira muito menos guião tem, ou seja, portanto eu tenho que causar experiências e tenho que criar o um espaço para que essas experiências possam existir e essencialmente tenho que tentar criar uma relação super honesta e horizontal onde possa existir confiança para as pessoas irem para esta experiência do que é fazer um filme comigo e sento-se suficientemente confortáveis para poderem sentir algumas destas emoções que no caso do noite perpétua não são nada agradáveis sim. <risos> e pronto não sei se respondi sim sim muito super bem obrigada <risos> um, olha e a outra coisa acho que já agora já são perguntas mais é, só, queria saber yeah foi agora em São Sebastião já tinha dito que, que tinha uhum. interesse em saber sobre tudo bom a recessão, se houve conversas com o público assim o que, é que tem como é que tem sido não sei se tens assim algumas notas para fazer sobre isso já que o filme já já estreou em Espanha já foi visto por público espanhol uh, é um tema que eu acho que é bastante sensível uh, ainda hoje uh, uhum. uh, e claro que uma coisa é vê-lo no País Basco outra coisa será vê-lo na uh, Andaluzia, etc. Mas, mas não sei se tens assim algumas impressões que queiras partilhar dessa, dessa experiência. Uhum. Bem, uh, a seleção do filme no, no Festival de censervar tempo foi o que me deixou a mim particularmente contente e também à a, a, a nossa equipa por várias razões. A primeira, por ser San Sebastián e ser um, um dos festivais mais importantes do, do mundo, e é sempre. ter um filme em San Sebastián é sempre fixe. Hum, depois, porque. Hum, por ser Saint <risos> ou seja, ser, ser nesta cidade e no País Vasco, que foi um bastião de resistência contra o franquismo. Um, e, e portanto há todo um lado simbólico que para mim é muito importante e, e que me deixou muito feliz um, depois um, pá, quando nós recebemos o convite já foi há alguns meses uh, e foi mesmo antes da, da pandemia e uh, aqui na Europa uh, e nós aceitámos claro, ficámos uh, mas não conseguiríamos imaginar o que é que viria a suceder e não conseguimos muito menos imaginar que o que, o que significaria da pandemia era que os festivais mais relevantes como Cannes, carne, não iriam acontecer. Outros tornaram-se simplesmente online e que no final do ano iria sobrar no fundo Veneza e, e San Sebastião aqui na Europa. Um, com, pronto com, com, com projeções uh, físicas, porque esse lado de devolver o filme às salas é, é, para mim é absolutamente fundamental, eu suponho para a maior parte dos realizadores. Uh, ainda para mais um filme, pronto por, por opções estéticas, Acho que é muito difícil de, de ser replicado e de, de poder existir noutro formato que não seja uma da sala de cinema. Claro que podem passar nos computadores, claro que pode passar na televisão. Mas é um filme, digo isto às pessoas que puderem virem e que puderem ir ver em sala, que se passa tudo numa sala e, portanto. Foi desenhado mesmo para aquela experiência da tela, sobretudo a nível do som. Uh, e a gente fez o som, o, o som de uma sala de cinema, no caso, até, acho que é muito semelhante ao som da sala onde, onde se passa o filme. Isso é absolutamente impossível replicar replicar noutro formato. <risos> e portanto, o de ter essa experiência, também coletiva, também de comunhão, que só uma sala de cinema pode dar, a menos que a gente já tenha a casa cheia, mas não, nunca será a mesma coisa. Foi muito difícil, claro, uh, e... e fiquei feliz. <risos>